Vou fazer um vídeo para vocês rapidinho. Eu estou numa festa de aniversário de criança, da amiga da minha filha. E é no, num parque de trampolim. Então vocês veem aqui atrás, tem a cesta de basquete com as crianças pulando. Então é tudo trampolim, daí eles têm que pular e enterrar. E daí. I'm, I'm, I'm, say hi, Che. Hey, yo. Hey, yo. just what year I like, could August. August 2011. August. 2011. Go, to, go tell them 2011. 2011? Yes. você? So Alright, I'll do it. Myla, whose birthday is it? Mine. It's Myla's birthday. How old are you? Seven. Seven. Nice. So look, we have bracelets too. Go take your jacket off. Or go take your jacket off. Aqui atrás tem o, o Ninja Warrior Obstacle Course. É um é coisa de obstáculos. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Que é tipo Ninja Warrior. Então tem vários obstáculos. Adultos. É para adulto aqui, né? Mas criança também faz. Mas eu vou colocar um vídeo aqui de eu fazendo um desses cursos aqui a semana passada. Aqui é onde a gente coloca as crianças quando elas não estão se comportando. A gente prende elas lá dentro. Say hi! Eu oh. paguei pra um, tive que pagar pra todo mundo. Come here, disse, é dois dólares por pessoa, tive que pagar pra todo mundo, right? Yeah. Agora, Fuji. Hey James. Say Fabio. Say, Fabio. Fabio. Fabio. Fabio. Say, Fabio. Fabio. say Fabio. Fabio. Say Fabio. Say Fabio. No? Uh-oh. Take it down, go. Take it down. muito escuro aqui. E eu tô tudo de preto, então eu não tô brilhando igual essa menina aqui. Aqui, ó, tem todas as camas elásticas, as crianças pulando, aqui atrás eles estão jogando queima, dodgeball, também é tudo de cama com as bolas que brilham. Ali é mais uma sala de queima, e daí no outro lado é piscina de espuma, e do outro lado é onde tem o Ninja Warrior. Eu já mostro pra vocês. GO! Minha bateria tá acabando, então eu vou tentar mostrar tudo. Aqui é o outro queima, aqui é o basquete que eu já mostrei. Já. Ali atrás é o pompe, é o negócio de espuma. E a festa, ó, tem direito de DJ e tudo mais. E aqui custa mais ou menos uns 15 20 dólares por criança para fazer uma festa de aniversário que eles dão um bolo, dão comida, dão pizza, dão refrigerante e as crianças pulam uma hora e depois comem, cantam parabéns por meia hora com direito de DJ e tudo. Say hi. Hi. Don't know who it is, but okay. It's my friends. My friends. Oh, e eles também estão fazendo. Face Paint, a pintura facial que brilha no escuro, que é o os esqueminha, na minha época era boate Zeus, ia pro cantinho lá, que, ó, o cara sentado, a menina esperando o cara beijar, e ele não tá se pronunciando, ele tá cansado, coitado. Beleza, vou mostrar pra vocês a parte do Ninja Warrior, se eu conseguir alcançar minha filha, peraí. Shailen, o que você tem que fazer aqui? Tell me Right here. What is it? A obstacle course tem que passar aqui no Tem os negócios aqui, tem que equilibrar. Daí lá do outro lado... Tem o... Aquele ali é muito foda, cara. Isso daqui é muito foda. E aqui desse lado tem o Pompe. Tudo isso por... Se você quiser vir aqui pra fazer isso, custa 20 dólares a hora. Às vezes tem algumas promoções, você é 14, 12... Mas amanhã eu tô aqui de novo Porque eu tô com a, a Fruché E tem uma festa aqui de novo amanhã Amanhã eu vou pular Mas hoje não Aqui dá pra ver melhor Pra trás Lá embaixo é Aqui E aqui é o Ninja Warrior minha filha já tá falando com o moleque ali, ó. Vai dar rolo isso, viu? O moleque pra querendo, minha filha. Deixa eu ir lá falar com ela. Ah, ah, ah, ah. Go, Shaylin! Go! Go! Are we eating RFP? Are we eating RFP? Are we eating RFP? Are we eating our pizza? Você lembra daquela menina que ela sentada ali no sofá, com carinha, que ele não tava mostrando serviço? Olha lá onde que ela tá! Tá ela e ele, ali embaixo da, da mesa de joguinho. Agora que é hora, amor! Eu acabei de ouvir falar! Vem comer pizza! Eu tô com uma fome pelo pizza. Todo mundo fala que americano come pizza com a mão, que não, que aquela, que aquela discussão toda. Olha lá, as crianças aprendendo a comer tudo com a mão. Tudo com a mão. E a minha dieta... Ué, e a minha dieta é o que a ele não come. Ela não come o resto, eu vou e como. Esse é o passinho, antigamente. O passinho da... O passinho da Zeus. Entendeu? Sobe. Ele fala o que tem que fazer e eu escolhi. É uma competição de dança que eles estão fazendo aqui antes de comer o bolo. 3, 2, 1. say something to Mylon? Say something. um, I will, I like being a friend. Uh -huh. Mylon, can I have half of her cake? Why not? Thank you can. Whose birthday is it? Mine. How old are you? Seven. Seven. Can I have half of her cake, McKaylin? Why? Can I have half of her cake? Five. Final de noite. Alguém tá cansada? You tired? Uhum. -huh. Yeah. Me despararam os cães. Yep. Curta, comente, compartilhe. Compartilhe. Compartilhe. Compartilhe. Compartilhe. Um beijo do mago. Tchau. Um beijo do mago. Tchau.